A cara que perde pra mim yeah. Sabadão vou dar pra casa tranquilinho Porque você realmente tomou uma zoa pro Luvi Eu me sinto com Bilal, eu me sinto Bruce Lee, Porque você copia o flow, lá de puta de Paris Não copia o flow não, animal, você passa mal Você falou até que você é o Bilal. Só que nessa você se fudeu, sabe você não entendeu Só que eu sou o monstro, o corpo da Torre é eu oh. Sua rima não é boa, pega o chapéu pra moedinha Você me entrega uma rima boa, acho oh. que não, você Quer brigar comigo é que nem desobedecer Deus. Ei, te, te, oh, oh, oh, mas travou, não entendi. Ou foi Detroit, tentou inovar? Responde, Limpi. Sabe que deixa mano, na improvisação com Guilau é, dentro de São Paulo. É. Nunca fez vagão. E mais três, Rima! Eu não travei. Ah, não travei o round. Só que foi só um skate. Ah. DJ Adereck é Z, se fodeu, não travei, você que travou Agora cê manda o seu, porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi um Scratch, calma então me escute Foi um Scratch, Scratch, é caixa, Scratch, cut Você não entende que rimando agora, você não sabota Scratch, Bandicult Só que a banda Brenos corta Ah, banda Brenos corta, dita que era, <risos> vai pra barra fruta Bate na sua cara, não importa, grita, O unga, Tradição no que eu sou prado eu sou mais forte da Norte. E é mais fraco que a Leste, Então mil vezes <risos> é O Bagulho é louco agora se pode. O suporte foi tá um fatoário de estatística São Detroit. <risos> Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal, hein, HD, rapaziada. Tamo junto, é nós então bora lá continuar assistindo o vídeo. Não vai arrumar nada para mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu é que você tá com as coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda post faz assim, mas contra mim te falta força.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 Hoje eu faço o verso na sinceridade Mostra pra quadrilha do Pix o Detroit de verdade ah, Renanzinho, conheço de várias cotas Só que hoje, calma, eu vou causar, vou causar seu fim É o Renanzinho que eu conheço de várias cotas Eu sei que nunca põe chacota, mas você é bom Pena que eu ganho, tinha tudo pra ser uma grande revelação Menos o tamanho Essa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 tá ligado mano, que agora eu aposto Sabe porque sou verdadeiro? Então já que gosta de nota, vou encher a piscina de dinheiro oh! Esse é o de... Ah! Ah! Esse... Esse é o desfecho Cê não gosta de nota, mas o mar não dá tá pra peste Aí ah, oh! É sem caô não, Só joguei uma vara e o bicho pequeno pescou Vou te ensinar e mostrar que essa porra é mais do que falar. Ah, é pra rima, passo por cima. Cê tá ligado, mano, o tubarão chega assassina. Porque hoje eu vou ser sua barreira. Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Pré-potente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Ah. Segunda, eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio tubarão.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 Você se engasopou, você se engasopou. Na Akuma, você vacilão. Acho que você que é o Akuma, já que a Akuma na minha mão e eu. Só eu e você tá na sola agora, mano. O Goto não foi capaz. Eu tô na sua escola. Você rima em Detroit, né, parceiro? Só que você não tá em Detroit. Essa porra é Rio de Janeiro. Uou!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 Eu teu caminho, nem sou Exu Caveirinha. Você falou que eu sou na improvisada. Você é o um sábio é dos seus caminhos, mas você não sabe de nada. É. Oh! A minha rima, calma que eu já tenho sabe que essa é disciplina. Você falou até de Exu, calma que eu tô com domínio. Você não é tranca rua, é só trancado no condomínio. Não, oh! pra...